Boa noite, começa agora mais uma edição do RF News Confira os destaques desta segunda-feira, dia 17 de setembro Polícia Federal investiga caso de mala milionária Apreendida no aeroporto de Viracopos De acordo com a comitiva, o dinheiro, joias e relógios de luxo Seriam do vice-presidente da Guiné Equatorial Segue internado em estado grave o homem Que foi baleado por um sargento da polícia militar em Campinas Tudo aconteceu porque o PM não aceitava o fim do relacionamento uma tonelada de maconha é apreendida em fundo falso de caminhão. A droga tinha como destino a cidade de Matão. Já em Piracicaba, a mulher é detida após tentar entrar com droga no centro de detenção provisória. E você vai fazer um passeio diferente na cidade das flores. Estas e outras notícias agora no RF News. Começamos essa edição falando sobre o mistério da mala milionária apreendida no aeroporto de Viracopos, aqui em Campinas. Em uma outra mala, joias e relógios de luxo foram apreendidos. Todo o material estava com uma... vice-presidente do país africano. Bom, gente, amanhã continuamos, né? Você pode fazer sua selfie e me mandar. Eu fico por aqui, uma ótima noite para você e até amanhã, se Deus quiser.